Estou aqui no Palmiu, é, conversando com os lideranças, com o que aconteceu aqui. Houve muito um grande conflito entre os carimpeiros, os carimpeiros estão tirando tudo aqui nas é, comunidades. Então, um, um Yanomami ah, foi acertado na, na cabeça dele, mas graças a Deus que não, não entrou. Então, precisamos a é, força da Polícia Federal, da FUNAI, para fazer segurança às comunidades, então estão assustados. Então, por isso, estamos muito preocupados em nome do condisco. Então, é isso. Bom, meu nome é Jonatas, eu sou Palimiteiro, eu sou daqui nessa comunidade. Bom, é aqui que teve tiroteio. Hoje de manhã foi 10 horas. 11 horas. 11 horas. 11 horas. E acabou 10 minutos de tiroteio. Então, é muita tristeza aqui, entendeu? E por causa desses carimpeiros os carimbeiros chegaram três parcos e dez pessoas com armado, com, com pistola, vendeu de 12. Aí, mais e eles, eles atiram nós, mas ninguém morreu, graças a Deus. E nós estamos muito tristes, muito preocupados, muito medo. Então, amanhã, que amanhã eu quero que os. os Polícia chega aqui nessa, para cá vem logo, entendeu? E nós estamos muito com medo, muito mesmo. Então precisamos que vocês venham aqui amanhã e é segurança, é, segurança é, Funai também para ver porque Ibama. Ibama e nós precisamos isso porque estamos muito com medo por causa desses, por causa desses carimpeiros porque nós não atiramos ele, eles vieram aqui, a gente não sabia, entendeu? A gente estava conversando aqui com os outros. Outros chegaram aqui também, eles atiraram nós e também tiramos ele também. Por quê? Porque eles tiraram nós. Então, mas ninguém... O senhor me explica o que aconteceu aqui? Olha, eu não deu onde eu muito bem direito, porque quando eu cheguei com mandaram eu desci da curiara da canoa, já chegou outra curiara já disparando, já não ia para trás, já fui correndo e caindo no rio. O senhor é carimpeiro? A primeira vez. O senhor foi a primeira vez? Sim. Aí os carimpeiros que atiraram contra o Zanamama, é isso? Os carimpeiros atiraram contra o Senomami? No momento eu acho que, que foi, porque eu só escutei por isso e escutei o tiro e saí correndo para o rio. Como é que teu nome? Claudemir. Claudemir. E o senhor trabalha onde? No momento eu estava desempregado em Boa Vista. É. Minha família estava precisando de comida e eu comecei... Tiveram muitos tiro uhum. tiros aqui? Tiros? Muitos tutei, tiros? Tutei bastante. Bastante? Quantos carimpeiros que eu tinha aí? Não, não, não deu para mim. Aproximadamente? Isso foi rápido. Isso foi Durou rápido. quanto tempo os tiros? Mais ou 10 minutos por aí. 10 minutos de tiros? Por aí. Hum. E o senhor estava indo para onde? Pra cima E agora? que senhor vai para onde? E agora A tendência é voltar para trás, né?